E aí, garelinha, tudo bem? Dias eu tava... Dias não, na verdade foi segunda-feira. Fui no médico, né? Eu tava muito mal. Acordei assim, o mundo tava girando. Girando mesmo. Eu tava girando, literalmente, girando. Ainda tá um pouquinho, mas eu tô mais... Regulado. O que, que aconteceu? Eu fui no... Passei pelo SUS, né? Porque eu, eu gosto... <risos> eu gosto do atendimento do SUS. Cheguei lá, né, no... Cheguei lá, era 10h54, eu fui atendido uma e meia pra passar pela triagem Três, na verdade, três horas eu fui atendido pela, pela doutora Cheguei lá, falei, então, doutora... Ela falou, quais é seus sintomas? Eu falei, meus sintomas é... Cabeça tá meio pesada, tá tudo um pouquinho meio que rodando Tô... Tô ruim, né? Desde quando eu fui pra Minas eu tô assim, com a cabeça meio estranha e tal Ah, Não se preocupa, é virose Aí eu pergunto, como é que a senhora sabe que é virose? Ah, porque todo mundo chegou hoje aqui e tem muita gente com virose. Tá dando virose em todo mundo. Aí eu fiquei pensando, nossa, faz um ano, né, que tá tendo, todo mundo tá tendo virose. Beleza. Aí eu falei, é porque eu pesquisei no Google. ela falou, ah, você pesquisou no Google? Eu falei, pesquisei no Google. Ela falou, ah, então se você pesquisou no Google, você tá com câncer. Aí eu... Ai, dei uma risadinha só pra... Mas sabe o que ela me receitou? Busca o pão, que é pra cólica. Não, mas vai ajudar a segurar a diarreia, caso você tiver diarreia. plasil pra enjôo. Beleza, até aí tudo bem, porque quando gira tudo e começou a me que dar uma vontade de vomitar. Só. Aí eu tomei, melhorei? Não sei. Fui trabalhar na terça? Fui trabalhar na terça. Fui trabalhar na quarta? Fui trabalhar na quarta. Fui trabalhar na quinta? Fui trabalhar na quinta. Começa meio que passar mal de novo. Aí eu vou no médico. Aí fui no médico. Aí eu falei, ó, oh, é o seguinte, eu fui no. Ah, ó, não vou falar o nome da médica. A médica me atendeu, aconteceu isso, isso, isso. Aí o que ele me passa? Draminho. Que é pra quê? Pra enjoo Você tomou alguma coisa? Eu falei, tomei Aí ele falou, o que, que você tomou? Eu falei, tomei Vertix É, de cloridrato de flunarizina eu Preciso tomar 40 gotas disso daqui pra parar de me dar tontura Eu eu tomei, um, sabe, meio que pendendo pra lá e pra cá Aí cheguei na sala, né, pra tomar Aí a moça, aí tinha um monte de gente, assim, tomando tomando soro, né Tinha uma cortininha, uma cortininha tipo aquelas, aqueles varal de quando você vai trocar de roupa Aí a moça pode entrar ali eu Falei, não, não vou tomar Porque a primeira vez que eu tomei injeção O homem é meio mole mesmo. A moça, eu acho que ela aplicou em 3 segundos em mim Foi muito ruim Eu falei, não, eu não tomo Ela falou, então eu não aplica. Eu falei, tudo bem Aí ela pegou e falou, não, então eu não vou aplicar Porque ele receitou assim Se você quiser mudar, você vai com ele Eu falei, não tem problema, eu mudo Daí papel Aí peguei papel, fui lá Aí beleza Aí ele falou, beleza Aí eu pedi um atestado. Uma das piores coisas pra mim é pedir atestado, porque era como se eu estivesse fazendo uma coisa errada. Mas eu não tô fazendo uma coisa errada, eu estou no médico porque eu realmente estava precisando. Então eu estou pedindo um atestado. Aí quando eu pedi atestado, eu pedi atestado, ele meio que olhou pra minha cara. Eu falei, ah, o atestado é porque hoje eu trabalhei até tal horário e eu preciso de atestado de tal horário até tal horário. Aí eu cheguei lá e falei a mulher, não vou tomar pra mim. Ela ia aplicar nos meus glúteos. E aí? Falei, não, não vou tomar. Ah, então você não vai tomar, então você tem que falar pro doutor. Eu falei, então eu falo, me dá um papel aí, eu que eu falo. Bum, bum, Aí eu peguei e falei, não, não vou tomar. Aí ela, ah, então você não falou com o doutor? Eu falei, não. Ela falou, então eu não vou aplicar. Eu falei, então eu não vou tomar. Aí ela, tem que falar pro doutor. Aí eu falei, ah, falar pro doutor. Que eu não tomo. Eu falei, eu vou comprar na farmácia mais próxima. Ele perguntou, o que, que você tá tomando? Eu falei, Vertix. É pra tontura, pra quem tem labirintite. Então é isso, só queria compartilhar convosco a minha insatisfação com esses doutores. Não, ele não foi, ele pelo menos me deu um atestado. A outra me deu um atestado de horas, de uma hora. Fiquei cinco horas no médico, então eu fiquei indignado. E a Sabrina fica sempre me interrompendo o chão. Tá na suja. E foi isso daí, agora... Essa foi minha indignação com. Olá, pessoal! E essa foi minha indignação com os atendentes. Às vezes eu tenho vontade de ser médico, só pra ensinar essas pessoas a trabalharem. Não que eles trabalham ruim, não tô generalizando que os médicos são ruins, mas, gente, sério. Se eu tô com dor, eu, eu, eu sei que de funciona, mas eu não quero um médico pra tomar de Dipirona De em casa, entendeu? É isso daí, gente. Obrigado! Tchau. Depois eu conto outra história pra vocês.